Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E o vídeo de hoje, propriamente dito, não tem nada a ver com Excel, certo? Que esse o da semana passada já não tinha, hoje eu tô até com o computador fechado. A ideia é hoje, pessoal, discutir uma temática que eu trabalho aí na vida profissional, que é por que que se queimava cana-de-açúcar, certo? Queimada tá em alta, todo mundo tá acompanhando o noticiário, sabe o que que tem, só que tem muita gente desinformada. Então, acho que o objetivo do vídeo de hoje é mostrar né, um pouquinho de como é que funcionava as coisas e como é que funciona hoje. Hoje e as razões, certo? Então, se você ficou curioso para saber por que, que se queimava a cana de açúcar, eu gosto de ressaltar o passado, né? Estou conjugando o verbo se queimava a cana de açúcar. Não deixe de ficar aí depois da vinheta, se é que o Zerati decidiu colocar vinho. Então, vamos lá! Querida se você, você é da onde? Que cidade? mogi mora em Piracicaba quanto tempo? Sete anos. Ou seja, você está ambientada com um cenário canavieiro, certo? Você já viu uma cana na sua vida. Tudo bem que tem uma aqui no estúdio que nós vamos usar, mas você já viu. Agora, vou fazer a pergunta para você, minha querida. Por que que se queimava cana de açúcar? Paulo Pochetti, você que é o nosso Jesus aí que fala na nossa mente. Por que que você queimava cana de açúcar? Por ignorância. Por ignorância. Não tem nada a ver. E para ajudar a explicar isso aí, sabe quem eu vou chamar? Participação especial da minha cara, agora sim chame ela aqui. Minha querida Case, apesar de você não saber. Você falou sério do ignorância, Pochete, ou não? Você tá dando temática pro meu vídeo aqui. Você falou sério. Então, meu caro Pochete, pra você e pra todos aqueles nossos amiguinhos que acham que o produtor de cana-de-açúcar é o nero das lavouras, né? Que ele sai metendo fogo em tudo, porque ele gosta. Eu vou te explicar o que acontece. Apesar de você não saber o porquê queimar cana, que, que se queimava cana, de novo, vou ressaltar e vou conjugar o verbo no passado. Se queimava cana, você já tomou garapa, certo? Você também, certo, Pochete? Parou lá no final de semana com o clã dos pochetes e foi tomar garapa. A pergunta, meu caro Pochete, quando você chegava pra tomar garapa, né, ali do ladinho do tio, você via uma cana de açúcar desse jeito ou você viu uma cana bonitinha, limpinha, etc e tal? Eu vi ela bonitinha, perfeito. E você, Casey? Ou você viu isso daqui lá pro cara moer? Bonitinha. Por que, que você viu uma cana bonitinha? Você também que está nos assistindo vê aquela cana maravilhosa só separada. Porque qual que é o objetivo do cara que vai fazer a garapa? Ele vai extrair o caldo de cana para vender gelado para você, geralmente com abacaxi ou com limão, certo? Quem se você gostaria que tivesse folha na sua na sua garapa? Você gostaria que tivesse essas folhas verdes? Você gostaria que tivesse essa palha? Não. Você gostaria, Pochete? Não também. Você que está nos assistindo, gostaria de tomar sua garapa desse jeito? Pois bem, por que não? Porque isso aí vai atrapalhar todo o seu processo. E vai ficar o negócio, vai ficar ruim. É exatamente o que acontece dentro de uma usina de cana de açúcar. Isso daqui, apesar de ser uma cana de açúcar, tem alguns elementos aqui que você não vai extrair caldo de cana. Você vai extrair caldo de cana disso aqui? Você vai extrair caldo de cana disso aqui? Você vai extrair caldo de cana dessa parte aqui, que é o ponteiro? Lembra na aula passada aqui do vídeo que a gente falou, né? Da questão da muda? Isso aqui é uma cana que vai crescendo, sabe, isso? À medida que ela, a parte mais velha fica embaixo, aqui... Aqui eu transformo em parte vegetativa, tá vendo aqui, moçada, que tem uma transição entre o colmo e a parte aérea? Isso aqui não tem mais açúcar. Então, a pergunta que eu vos faço é o seguinte. Qual é a forma? Qual é a forma não? Beleza. Você é dono de uma usina, você que está nos assistindo. Então você, antigamente, que tinha no campo a sua produção de cana, você concorda que só interessa o como para você? Então o pessoal que ia cortar cana efetivamente no facão antigamente, né? o que, que eles tinham que fazer? Pegar esta matéria-prima, cortar ela do chão, Despalhar ela, já que você vê, né? Tem um monte de palha aqui que são folhas relativamente, vamos colocar assim, antigas dela, que ficavam abraçando como. Ele tinha que cortar, ele tinha que despalhar, ele tinha que despontar para ficar ó, só o que, que é isso? para ficar só o como bonitinho. Só que então imagina o rendimento de um cara, já que cortar cana é foda pra cacete. Chega lá, corta, desponta, despalha, e aí coloca ela no cantinho. Você concorda que isso tem um determinado rendimento? A pergunta é o seguinte, qual que é uma forma barata da gente eliminar e aumentar a capacidade de mão de obra desse pessoal? De conseguir de espalhar de forma automática, despontar de esse negócio de forma automática, de forma que isso aqui simplesmente desapareça e ficar só o meu combo lá na minha lavoura. Que é isso? Como é que a gente fazia isso? Fogo. Então assim, pessoal, o principal objetivo que se colocava, olha a conjugação do verbo do passado, que se colocava fogo na cana-de-açúcar, o principal, principal motivo é aumentar a capacidade de trabalho de quem cortava a cana. Eu não estou com os números exatos, depois você pode procurar, isso aqui é uma baita de uma referência. O meu saudoso professor Caetano Ripolo cujo, né, eu tive o prazer de ser orientado no mestrado, vão ter várias informações de referência juntamente com o Hulk aqui, que é o, é o filho dele, é o segundo autor, tá? Se não me falha a memória, se eu não tô ficando louco, você aumentava em quatro vezes, quatro a cinco vezes a capacidade de corte de uma pessoa, ou seja, imagina você como uma empresa que tem uma determinada quantidade de funcionários, você consegue simplesmente pelo fato de queimar a cana, você consegue aumentar a capacidade de trabalho. Então o principal motivo era isso. O segundo motivo que é que você entrou num canavial na beiradinha para roubar a cana, para chupar provavelmente. Você acha que tem animais peçonhentos, tem cobra, etc, dentro do canavial? Com certeza. Então o fogo, então de novo, antigamente se praticava, era uma outra forma de se oferecer Segurança ao trabalhador no sentido quanto aos animais, eu não tô falando que é uma prática louvável né, já que o fogo ele não é selecionável e também não tem que matar cobra, não tem que matar, bem. eu estou falando que era uma maneira de se oferecer mais segurança para o cara que na década de 70 entrava lá muitas vezes descalço com o facão tem foto disso tá, então esse é o segundo aspecto porque se colocava fogo, terceiro aspecto que se colocava fogo, qual que é? O fogo, ele não é seletivo, como eu coloquei para os animais. Ele pega tudo, inclusive plantas daninhas. Então, assim, você tem um com pragas, você tem um com controle desses agentes que estão aqui para disputar e comer a sua bela cana, mais eficiente, já que você taca fogo, vai queimar a cana, vai queimar a palha, vai queimar a daninha, vai queimar a larva, vai queimar tudo. Então era uma maneira, também, não uma maneira, né, mas um dos benefícios era o controle aí da, de pragas e doenças que o fogo ajudava. Assim como se você pegar na Europa, meu jovem, né, você que critica o agro-brasileiro, que usa defensivo, sabe qual que é uma das grandes, não vou dizer virtudes, né? Uma uma das grandes características que ajudam você ter um uso menos intensivo de defensivo na Europa, Casey? A neve. A neve atua também, matando aí uma série de pragas, uma série de doenças, beleza? Então, no nosso caso aqui, tropical, com <risos> neve, tinha o fogo. Então, o que eu tô lembrando de cabeça para fazer essa breve explicação pra vocês, é por isso que se queimava cana de açúcar, meu jovem. Não é porque era bonito, o produtor não gostava de ser o nero, era uma questão operacional. Só que aí, beleza, Casey, isso aí é por que se fazia? Por que, que se parou de fazer? Você vai falar para mim, ai, ah, não parou. A minha mãe tá reclamando que ainda tá caindo cisco preto no lençol dela. Você lembra da infância que a dona de casa adorava? Ai, ah, esses cornos aí estão tacando fogo. Acabei de limpar minha roupa, vou ter que lavar de novo, etc. E tal. Por que que se parou de colocar fogo? Acho que o primeiro aspecto, eu não preciso nem ficar entrando em detalhes aqui. Você tem toda a questão da emissão de CO2, poluição ambiental, que eu não vou entrar, correto. É, então esse foi talvez é, o primeiro aspecto. Do ponto de vista, eu até fiz uma cola aqui, do ponto de vista industrial, a gente tinha alguns, é, alguns percalços. Não vou falar que foi por isso, exatamente o principal foi realmente aí a questão ambiental que pegou. Mas o segundo que a gente pode colocar, afetar o processo industrial. De novo, não é o principal, mas ajuda. Quando você taca fogo na cana, minha querida Keisiane, você já viu falar do termo fogo de palha? tá? Fogo do quê? para queimar a palha, é um fogo relativamente rápido. Então quando a gente tem isso dentro da cana, ela dá como se fosse um choque térmico na sua cana. Então além de tirar essa palha, isso aqui dá um choque térmico, ela vai colocar como se fosse mini fissuras aqui no colmo, como se fosse estria, sabe estria que dá na bunda? Mesma coisa, dá uma estria na bunda, só que no caso aqui dá no colmo da cana e acaba exudando, vazando o caldo. Então você tem perda aí de matéria-prima mais do que isso. Antigamente como era colheita manual, à medida que você queimava a sua área, ela exudava, né, a cana suava açúcar e também queimava toda a palha que está no chão. A hora que isso caía, grudava, né, você fazia como se fosse uma milanesa na cana com terra. E levar terra para a indústria, você consegue tirar açúcar e álcool da terra? Não. Da terra propriamente dita. Só vai arrebentar o seu maquinário industrial. Então, um outro ponto que pesava negativamente desse ponto de vista. É por isso que se lavava, se lavava a cana. E aí tem o terceiro aspecto que eu falei por último, mas que também seja um extremamente importante. Que é esse. Quando você vai tomar garapa, o que, que você pode fazer? Você pode fazer você vai tomar o caldo de cana. Mas o que, que se faz do caldo de cana? Do que que você, o que, que você faz com a cana de açúcar, grosso modo? Você faz, você espreme, tira o caldo, e aí vai sobrar o caldo, você faz açúcar ou você faz etanol. Isso daí, bem ali, o Brasil é muito forte nisso. Só que tem uma terceira, tem uma terceira coisa aqui, que é isso aqui, ó, a palha. Por quê? Se eu posso queimar, e o poder calorífico é alto, se eu posso queimar na lavoura, por que não levar essa palha para dentro da usina muitas vezes e fazer aí a queima desse material para gerar energia. Antigamente as usinas elas eram, elas ainda são, mas elas só eram autossustentáveis no que diz respeito à energia elétrica, ou seja, o bagaço que era gerado, a energia que era processada era simplesmente para alimentar a usina. Com a evolução dos equipamentos, houve a oportunidade de exportação de energia elétrica aqui. Ou seja, isso daqui que a senhora tá vendo é o que a gente chama de biomassa, isso aqui mais o bagaço de sobra. E você pode pegar isso, queimar na caldeira e exportar isso para o consumo urbano. Né? Então, se você pegar a matriz energética, hoje, boa parte já provém das usinas de cana-de-açúcar. E se a gente pegar o Brasil, o que é fantástico, minha querida, por quê? Matriz energética brasileira é pautada principalmente no quê? Água, né? hidrelétrica. Quando que para de chover no Brasil? Mais ou menos aí, março, abril, maio, estou olhando o centro-sul, abril, junho, julho, que tem o final, é quando eu tenho o pico de safra. Então, esta belezinha aqui, né? a possibilidade de você complementar a nossa matriz com energia limpa, energia que você planta para extrair energia, é um negócio fantástico. Fantástico. Outro ponto, querido, porque que parou-se de queimar e agora aí já trazendo um aspecto recente. O produtor efetivamente vai começar a ser remunerado pela quantidade de carbono que sequestra dentro do âmbito do programa Renovabil. Não vou entrar em detalhes aqui ao é Renovabil, a gente já trabalhou alguns cálculos, mas é basicamente o que eu posso dizer para você. Se pegar fogo na belezinha da cana dele, ele não consegue receber créditos do Renovabil. Ou seja, Keisiane, sabe quem que é a pessoa menos interessada em que tacar fogo no canavial? É o produtor de cana. Porque você pode chamar ele de louco, você pode chamar ele de capitalista, você pode chamar ele de nero, você pode chamar ele o que quiser mas o cara é o menos interessado porque ele sabe que se um canavial dele pegar fogo, primeiro que ele vai tomar uma multa fenomenal, segundo que ele efetivamente vai estar rasgando dinheiro então o menor interessado em que um canavial efetivamente pegue fogo é o produtor de cana. Então hoje, né, diante de todo esse contexto, o vídeo já está ficando longo eu aposto que aqueles caras que só tacam o pau não vão assistir, mas eles deveriam para saber o real motivo, hoje o fogo que você vê no canavial é fogo criminoso, é fogo que aquele morfético passa a prendendo um cigarro lá, fumando, joga bituca e acaba pegando fogo. É fogo que o cara põe de propósito para prejudicar a usina, porque hoje não se coloca mais fogo na cana de açúcar por essas diversas razões que a gente colocou. Se queimava a cana, mas o processo evoluiu tanto, a cadeia ela é tão sustentável e produtiva, que basicamente não se tem isso. Então ela é a última pessoa interessada em que a matéria-prima dele efetivamente queime. Ah, eu tenho um negócio que eu lembrei para falar. Como eu disse para você, nós não colocamos mais fogo na matéria-prima, certo? Que isso. Então se a gente pegar o protocolo agroambiental, como eu disse, o cara tá com a fogo hoje, ele tem uma multa monstruosa. Hoje nós podemos falar aí que, se você procurar, o estado de São Paulo, principal estado produtor de cana-de-açúcar, mais ou menos uns um 50%, 98% da colheita já é realizada de forma crua. Mais de 90% da colheita a nível de Brasil já é realizada de forma mecanizada. Então essas notícias que vocês eventualmente vê por aí é simplesmente balela e deflagração diante do setor sucroenergético, que é um setor extremamente sustentável. Então, da próxima vez que você vê um canavial pegando fogo, saiba que não foi o produtor de cana, a usina que se propõe produzir, mas deve ter sido algum vagabundo. É evidente que alguns assinantes acontecem, mas deve ter sido algum vagabundo que colocou e o produtor de cana é que vai arcar isso. O produtor de cana é o último interessado que a matéria-prima dele pegue fogo. Isso, sem contar dos aspectos agronômicos que eu não falei. que Por exemplo, cana crua, fica uma série de palha no, no solo aí você tem todos os benefícios agronômicos do sistema de produção mas o vídeo ficou muito longo, se você teve a curiosidade, eu esqueci de falar dos aspectos agronômicos da palha, se você tiver interesse até o final do vídeo eu menciono alguma coisa, tá bom? Então o vídeo de hoje foi isso, como eu disse com vocês, nada a ver com a questão do Excel, mas é mais uma questão de conscientização e geração de conteúdo aí para o setor escuro energético. Um beijão em todo mundo e até a próxima semana. Por que que põe fogo na cana, Chris?